Como é pessoal? Está-se bem? Eu sou o Ornar e estamos de volta para mais um vídeo. Pessoal, eu nunca trouxe este tipo de vídeo ao canal, mas vou trazer-lhe vou trazer vários vídeos assim. Neste vídeo, pessoal, eu vou trazer-vos provas de comida. Eu vou ter que provar várias comidas, drogas, especiarias e vou ter que adivinhar o que é que é. Vocês aí em casa podem jogar comigo, só que vocês só podem jogar pelo aspecto e não pelo sabor. Eu, numa primeira tentativa, vou provar. Se não conseguir adivinhar, aí é que posso cheirar, ok? Então, vá, a produção vai-me aqui meter a venda e vamos começar. É few moments later. A few por aqui. Os pobres não temos assim grande venda, isto é aqui, é uma encharpe, acho que é isso. E já, vamos então provar que temos aqui a aguinha para evitar o sabor caso seja muito podre, porque de certeza é que vai ter coisas podres. Eu espero que a produção seja gentil comigo, mas já, vamos começar. Isto como se a colher? Sim, Isto parece ser um pó, pessoal. Pessoal... É café, pessoal. Não é lá grande coisa. Já, pessoal, é café. Uh, não é lá grande coisa. É horrível comer esse café assim, mas já. Uma resposta certa. Vamos lá para a segunda comida. Pessoal, estou com medo. Vocês já viram o que? Se calhar estão aí comigo, mas já. que é isso? Que horror! Isto é o que? um verde? Vou cheirar, não tenho essa certeza. Isto é uma cena verde. Isto é batata crua? É pessoal, batata crua. Eu não acredito. Que horror. Já nem gosto muito de batatas cozinhadas. e então cruas, ainda é pior. Começámos de pessoal, mas já não estou gostar nada disto. Até tenho medo. E aí pessoal, um, depois do que se passou, eu até tenho medo pessoal. Estou a termédia Isto são pepitas, já percebi que são pepitas. Ainda não consigo cifrar é se são pepitas de chocolate, se é daquelas coloridas. É doce, isto são pepitas e são coloridas. Uau. Pessoal, é um bocado enjoativo porque é muita coisa doce. Mas já, yeah, acho que a batata foi pior. Por agora está 3 a 0. Estou muito bem até, estou muito bem. Ok, eu toquei Provavelmente é açúcar. Não. É sal. Que horror, pessoal. Eu odeio sal, pessoal. Eu estou contente. Ah, é açúcar. E depois senti aquela porcaria na boca. Ah, que horror, pessoal, que horror. A produção está assim maisinha para mim. 4-0, pessoal. Ainda não errei é nenhum. Está muito easy. Pessoal, se eu ganhar isto a zeros e se vocês aí em casa quiserem, deixem muito nos comentários para fazer este vídeo com bebidas, ok? Nós vamos trazer. Conto convosco. Pessoal, tenho água. Meu... É o copo tem água. Tem? Ai, ai. Pessoal, eu não consigo. Tenho muito medo. Pessoal um, Logo quando eu comi a sentir o cheiro, eu já percebi que é chá. Mas eu para ter o ponto completo vou ter de decifrar que chá é. Portanto vou cheirar. Mas os chás são todos iguais. Mas isto não é um chá? Não é um chá? Não. Poderá ser um chá também para o chá. Mas.. Alecrim? Não. Então pronto. Ah, mas tem tamanho um bocadinho. Isso não faz lembrar nada. É para faz, uma mas... Uma especiaria são... qualquer. Uma especiaria. Sim. Isso é uma especiaria, pronto. Um ponto que eu estou a dar. Não faz lembrar nada. São populares, por exemplo. Mangerico? É parecido. Místico. É a não é? Não. não sei, pessoal, vou desistir. Vocês aí em casa se calhar estão a rir-me, mas já. Yeah, eu... Porque olhem, pessoal, eu mesmo ao olhar não consegui descobrir o que era. Manjericão. Porque eu sempre associo eu especiarias a coisas tipo salgadas com o nosso sabor. E isto era doce. Portanto, eu só pensei em chá. Uh, e não era chá. Mas ok, foi ainda só o nosso primeiro erro. Ainda há tempo para eu perder, mas não vou, não vou, eu não sou uma pessoa peta, okay? eu não sou perdedor. tenho muito mal a perder. Se vocês acham que eu vou ganhar este jogo, deixem já o vosso like, e comentem, hashtag, o Ornar vai ganhar. Pessoal, conto convosco. Pesado. Não meta mão. Esta é fácil, é peso. Não é pêssego? Não, desculpa lá. Isto é pêssego. Então é nectarina. Ameixa! É a meixa amarela, pessoal. Por isso é que eu não a venhei. Eu só colo a meixa preta. Por isso é que parecia muito pêssego. Portanto, eu vou contar nem pontos. ponto. pontos ponto neste nível. Porque o bom era um bocado abusado, ela já me tinha dito, não era peso. Estou com medo, pessoal. Ai, não consigo! O que é esta porcaria? O que é isto? Pessoal, eu perdi, eu não consigo. O cheiro disto é e eu não vou conseguir comer. Ai, que cheiro de Eu não consigo comer isto. Não sei o que é, mas eu não vou conseguir comer. Não, eu não consigo comer isto. O que é isto? Eu desisto. Isto é um ponto pós os erros. Mas o que é O que é isto? de marisco. E toda a gente sabe que eu não gosto de marisco. Quem me conhece bem sabe que eu não como arroz de marisco e que cheiro, bro. Ah, tá lá, vai? Ah. Pessoal, eu acho que por esta, por eu não ter sequer é provável, vai ser dois pontos para os gemos. Portanto, está 4,5 a 3,5. Pessoal, se eu não aceitar esta, ficamos empatados. De qualquer maneira, não perco. Sem ver, sem cheirar. Não consigo. Não sou assim tão deixa deixe-me ir para o fim. Aí é pessoal, pessoal. Pessoal, eu não. Não, não, Pessoal, eu estou com medo. Estou com medo de ali algum miogo ou algum gafanhoto. Vocês devem estar a reboer de mim, porque vocês já sabem o que é que é, mas eu estou a ver pessoal. Eu já sei o que é. Canela. Não, não é canela, não é canela, pessoal. Não é canela, é chocolate em pó, é chocolate em pó, pessoal, é chocolate em pó. Não é canela. É yeah, chocolate em pó. Sempre gostei de chocolate em pó, é tipo das melhores cenas que elas podem comer. Eu estava a esperar que fosse canela, pessoal. Não foi. Foi chocolate em pó que é, tipo, muito bom. Eu adoro chocolate em pó. E eu mais uma vez vou lá-se no meu a cada um, porque eu só acertei a sua, não? Pessoal, consegui, passei este desafio, já sei Se quiserem muito que eu traga o um desafio das de bebidas, deixem-me aí. Eu vou ter tudo o que eu estou a fazer. O canal agora está a voltar a aparecer, eu tive muito poucas vídeos no último vídeo e não sei quantos é que vou ter neste. E pessoal, se gostaram do vídeo, podem deixar o like e subscrever. Como já sabem, por hoje é tudo. Porta e se malha! Tchau! Um...